Você! Hoje é sexta-feira, dia de começar as comemorações, os preparativos para o final de semana e você sabe que, para o seu final de semana ser melhor ainda mais melhor, né? você tem que curtir aqui o Boletim Cultural, onde nós trazemos sempre as melhores informações do que você pode e você deve curtir no final de semana. Música, leitura, programinha no cinema, ah, que delícia! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Boletim Cultural. E eu começo o programa de hoje agradecendo o apoio da Farmácia Prata 1, que faz parte da rede Big Forte de Farmácias. Big no atendimento e fortíssima nos preços baixos. Pode contar sempre com a Farmácia Prata 1, rede Big Forte de Farmácias, que fica em Santa Bárbara do Oeste, no mercado desde 1.982, cuidando da sua família, é? E para você que não está seguindo ainda o boletim cultural, que não conhece o perfil do boletim cultural no Instagram, tá na hora de você seguir, hein? Arroba @boletim Cultural, segue lá, lá tem, é uma extensão do programa aqui, Boletim Cultural na TV SB Notícias, lá também você tem informações do que você pode e você deve curtir durante a semana e no final de semana também. Vamos começar com a programação musical, meu diretor, roda a vinheta! <música> bem, para você que gosta de programação musical, música sertaneja de qualidade, tem essa dupla aqui que faz um sucesso, sucesso garantido pelo talento, né, dos dois músicos, Fábio Vila e Alessandro. Hoje se apresentam no Rancho PH, hoje sexta-feira, a partir das 7 horas da noite, ao Rancho PH que fica na Avenida das Flores, número 1895, em Nova Odessa. É a dupla talentosíssima, tem música do Fábio Vila e Alessandro rolando na Rádio Brasil, você que curte a Rádio Brasil também, ó, peça a música de Fábio Vila e Alessandro. Já no Domingão, a dupla Fábio Vila e Alessandro, eles estarão na Tuia da Tilápia, lugar também muito gostoso, maravilhoso para você curtir. O show começa a partir das 14 horas. A, a Tuia da Tilápia fica na Avenida Eduardo Clarks, número 2006, em Fazenda Velha, Nova Odessa. Lugar também maravilhoso para você curtir, para você ir com toda a sua família, levar os amigos também. Legal? Tem também um barzinho legal que nós sempre falamos aqui, o Maria Bonju, que fica em Campinas, ali no famoso bairro Barão Geraldo, em Campinas, a programação que faz sempre um sucesso aqui no Boletim Cultural. Hoje, sexta-feira, no Maria Bonju, tem Acústico Pub, a partir das 8 horas da noite, mandando o melhor... ...do Pop Rock para você em formato acústico. Já amanhã também, a partir das 8 horas da noite... Tem Felipe Pompeu, mandando o melhor né, do pop rock para você lá no Maria Bonju. Lugar maravilhoso, gostoso, para você também curtir com todos os amigos, com a família, beleza? E no Domingão tem Alan Azevedo, aí um pouquinho mais cedo, a partir das sete e meia da noite lá no Maria Bonju, Alan Azevedo. Maria Bonju fica na rua Ana Maria de Souza, número 26, no bairro Barão Geraldo, em Campinas, lugar maravilhoso para você curtir. Hoje também tem esse rapaz aqui, ó, lindo, fofo, gostoso, romântico e acima de tudo modesto. É, eu vou me apresentar hoje, sexta-feira, a partir das sete e meia da noite, no Joel e Leia Pastéis. É, Joel Eleia Pastéis, que fica na Avenida da Saudade, número 621, na Vila Grego, é divisa Vila Grego, com Residencial Residencial Furlan ali, em Santa Bárbara do Oeste, um lugar super gostoso, com playground também, que faz um sucesso com a criançada. Os pais gostam do Joel e Leia. Pelo playground que as crianças adoram, elas ficam super à vontade. Então você que tem filho pequeno, vai levar o sobrinho, o netinho, vovó. Tem um playground ali, a brinquedoteca, para a sua criança ficar ali muito à vontade. Tá bom, amanhã eu também vou tocar. Olha só que legal, agenda lotada, a minha musical, né? A minha agenda musical lotada. Amanhã, sabadão, eu estarei no Espetos e Cia, muitos falam Espetos e Companhia, que fica na Avenida Padre Oswaldo Vieira, Número 1007 no Jardim Terra-América, em Americana. Lugar também super gostoso. A partir das sete e meia da noite começa o show. Lugar gostoso ali. Um clima de praia, sabe? Tem local coberto, lugar, um local sem cobertura ali. Muito gostoso mesmo. Também com brinquedoteca para acomodar a criançada da sua casa, da sua. Família! Beleza? Então essas foram as informações, a programação musical para este final de semana. Agora, para você que foi ao médico ou faz uso de medicamento contínuo, o médico receitou uma... passou uma receita médica lá ou você precisa de medicamento é, é, manipulado, você pode, você deve sempre contar com a farmácia Prata 1, que faz parte da rede Big Forte de farmácias, big no atendimento e fortíssima nos preços baixos. É, tem o um endereço na tela aí, o um telefone para você ligar, o um WhatsApp para você consultar a taxa de entrega lá da farmácia Prata 1, que faz parte da rede Big Forte, de farmácias, nessa você pode contar. Com essa você pode contar no mercado desde 1982. E a família do seu Oswaldo Moreira cuidando de toda a nossa família. Farmácia Prata 1, é, fazendo um sucesso enorme é, em Santa Bárbara do Oeste e região. Vamos seguindo aqui, para você que prefere uma programação mais cult, né? Prefere ficar em casa degustando uma boa leitura, nós trazemos aqui sempre dois títulos para você. Então, roda a vinheta! Muito bem, primeiro título de hoje é Descubra Seus Pontos Fortes de Don Clifton. É, você aí que acha que tá cheio de defeito que não consegue o que quer por causa dos seus defeitos, você se acha muito fraco, né? Pare com isso. Essa leitura, esse livro vai te dar um tapa na cara, vai mostrar os seus pontos fortes e vai fortalecê-lo ainda mais para conseguir o que você quer. Descubra os seus pontos fortes de Don Clifton, tá bom? O segundo título é O que os olhos não veem e o coração não mais o coração sente, olha só, corrigindo, o que os olhos não veem, mais o coração sente. O nosso coração, a nossa alma está sempre captando as energias por onde você passa, por onde você está, ah, o seu coração sempre sente as energias. Então vale muito a pena você, você ficar ligado nessas energias e cuidar melhor do seu coração para que você possa sentir energias boas. Também. Legal? Então esses os dois títulos do programa de hoje. Vamos agora a programação tão aguardada, fica para o final, porque a gente quer manter você aqui com a gente, né? A programação do cinema. Roda a vinheta! Nas telas do Cinema MovieCon em Santa Bárbara do Oeste tem filme de animação. Sing2! para você dar boas risadas tem o filme de comédia nacional Torrica se você gosta de filme de terror tem exorcismo sagrado continua em cartaz o filme de ação Munfal ameaça lunar tem a comédia romântica também case comigo continua em cartaz Homem-Aranha, sem volta para casa se você gosta de filme de investigação policial, tem morte no nilo e encerrando a programação do Moviecon tem as aventuras de Gulliver. Lembrem-se deste dia. Muito bem, essa é a programação do Moviecon do Tivoli Shopping para esta semana e segue até o dia 16 de fevereiro, próxima quarta-feira. Beleza? Oh, eu espero que você tenha um final de semana maravilhoso, abençoado ao lado de quem você gosta, de quem você ama. Oh, marca nos comentários aqui também com quem você vai curtir o final de semana e o que você vai curtir. É música? É leitura? É cinema? Conta pra gente, eu quero saber, tá bom? Eu fico por aqui a todos vocês, um forte abraço, valeu e tchau, tchau!